É, meu nome é Luiza, Maneiras Apula. eu tenho 29 anos, sou nascida em Araxá, é, me mudei para Belo Horizonte com 8 anos de idade, e as raízes de Araxá nunca deixaram de existir na minha vida, porque a gente mudou pra BH, mas a gente no início a gente ficava muito indo pra Araxá, minha família toda de lá, da parte de mãe, e Belo Horizonte me acolheu de uma maneira, assim, incrível, porque eu não sei nem como expressar, assim, eu acho que eu sou adotada mesmo, sabe? O povo me pergunta assim, de onde você é? Eu falo que eu sou de BH, porque uhum. eu sinto que até meu sotaque, a maneira que eu vejo o mundo é muito de Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito expansivo, até pela própria música, pela arte que existe lá, né? Coisa do Clube da Esquina, que tem demais. Uhum. É, meus pais que aumentaram essa visão nossa artística, então Belo Horizonte eu trago como uma bagagem incrível, sabe? Não. E BH é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é um ovo. <risos> que a cada esquina tem gente produzindo, fazendo, qualquer lugar que você for vai ter arte, vai ter gente querendo conversar. Mas tem gente que fala assim, ah, vamos, vamos fumar paieiro, vamos tomar um cafezinho, tomar uma. É, BH é a capital da cerveja, né, de bar, sim, que sim. é aquela bela frase, né, já que mina não tem mar, eu vou pro bar. <risos> então a galera gosta muito sim. disso e eu sinto muito que é isso. Então a minha bagagem toda é muito mineira, a coisa da comida, a coisa de ser... A hospitalidade mineira, né? A gente gosta Sim. demais. E não sei muito bem o que falar mais de mim. E sobre esse lance seu artístico, você começou quando assim, tem a influência da sua família, como que é? Então, eu nasci por uma serenata. Olha aí. Assim, meus pais conheceram numa serenata. Araxá tem uma cultura que as meninas, quando fazem 15 anos, elas ganham uma serenata. Ah, que massa, não sabia. E aí, meus pais se conheceram numa serenata. Meu pai, na verdade, é do norte de Minas. Sim. E ele foi pra Araxá, e aí ele conheceu minha mãe numa serenata. Sua mãe, então, é do norte de Minas? E minha mãe é de Araxá. Ah, Araxá. Ele mudou pra Araxá pra fazer uma... fazer traba, pra trabalhar. Hum. E aí, como tinha essa cultura das Serenatas Minha mãe, desde que nasceu, ela toca e canta e se profissionalizou em relação a isso hum. E essa veia artística já vem antes dela hum. Meu bisavô era violinista, de violino ah. E minha avó é pianista Que massa E a né? minha avó, além de pianista, ela também é pintora nossa, então já tá... Então na... já veio, assim, de uma bagagem que é além do que eu posso imaginar, sabe? Já vem uma ver artística de sempre. Todo mundo gosta muito, da minha família é muito de arte. Sim. E eles conheceram e fizeram uma banda que chama Vivos, que existe hum. até hoje. E eles tocavam nos bailes da vida. Hum, <risos> E aí quando e aí, eles começaram a formar a família deles Minha mãe sempre trabalhou com isso Meu pai foi sempre mais um hobby Mas tocava todo final de semana, todos os dias Sempre estavam ali Mas minha mãe foi profissionalizando E ela começou a dar aula na escola de música Mas ela nunca tinha feito realmente uma faculdade Uma coisa assim E aí quando eu tinha oito anos Ela decidiu que queria fazer uma faculdade de música. Sim. Então foi por isso que a gente foi pra Belo Horizonte. Ah, porque ela queria fazer a faculdade. Ah, então Deus. a gente foi pra BH por causa disso. Então assim, minha vida sempre foi, minha mãe até tá brincava. Ela falava assim, eu tinha filho pra me ajudar a carregar instrumento. Ah. <risos> Sabe? Tipo assim, a gente ia nos shows dela. E ela começou a dar aula em casa, em Belo Horizonte. E sempre acompanhando as pessoas, sempre acompanhando os alunos dela. E fazendo shows diversos. Então assim, eu chegava em casa pra almoçar depois da escola. Tinha assim, 10 pessoas, 1 uhum. um milhão de instrumentos. Um tanto de gente tocando. Então sempre foi muito uma coisa de berço mesmo. Eu acho que eu nasci no palco, Nossa, sabe? Boa. É muito massa isso. E aí os meus irmãos, eu sou a do meio. Eu tenho minha Sim. irmã mais velha e o irmão mais novo uhum. e todos são artistas Caramba. todos são artistas e eu até brinco que eu sou ovelha negra da família <risos> porque... nossa, a Letícia e o João Cláudio e a Lele e o João, eles parecem que eles já nasceram sabendo, sabe? Eu Sim. já tenho uma boa dificuldade Sim. de aprender de entender realmente o que é pegar um violão tem que treinar muito pra eu tocar uma música fácil. Nossa, o João Cláudio simplesmente aprendeu a tocar piano sozinho. Assim, Não, sabe? só de olhando. Só de olhar. Ele hoje em dia toca tudo. A Lele ela foi pra São Paulo fazer musical. E desde então ela trabalha com isso também. Hoje em dia ela mora em Lisboa. Nossa. Tá pertinho. Graças Sim. a Deus, pertinho de mim. E essa coisa artística veio de sempre, assim, de eu nem sei como é viver sem arte, sem música, sem qualquer coisa disso, sabe, perto Sim. de mim. Da hora. É lindo, é lindo, <risos> mas por muito tempo eu neguei isso na minha vida, porque como eu via a realmente a coisa ali, sabe? Tipo, é como é difícil viver de arte, eu olhei para aquilo e falei assim, não, não quero isso não, não. Uhum. Eu tocar, eu cantar, não, não dá conta não. Uhum. Mas com isso veio uma depressão. Uhum. Por tanto tempo que eu neguei sabe isso da minha vida, eu fiquei assim, gente, isso, isso faz parte de mim, isso faz parte da minha, da minha alma. Uhum. Então, já faz um tempo também que eu já não abdico mais disso que eu falei que eu comecei a abraçar e falei assim, assim não eu sim. sou eu sou artista. artista e é isso que eu quero sim. não e o que eu mais acho que a minha descoberta vem vindo é que eu não quero me realizar como artista eu quero abrir espaço para as pessoas que precisam de espaço sim. porque tem tanta gente que que pensa, que pensa igual eu pensava sabe de tipo nossa ai Será que eu posso fazer isso? Será que eu sou bom nisso? Será que algum dia eu vou ter reconhecimento em relação a isso? E para dar força, sabe? De falar assim, não, você pode sim, você vai dar conta e às vezes as pessoas acham que é um hobby e que pode se transformar se tiver um empurrãozinho, sabe? Sim. De falar assim, não, vamos, vamos fazer. E essa foi a ideia de criar o Cantito? Cantito, vamos começar com Cantito. Uhum. É, Cantito veio de uma falta, na verdade, da minha vida. Como já falei que eu sou de Belo Horizonte, Belo Horizonte, gente, cada canto tem uma coisa dessa. Uma jam session, gente tocando, música ao vivo, ou as festas lá nunca são, assim, uma banda. Sempre são, tipo assim, três bandas, cinco DJs, performances e tal. E eu saí do Brasil com uma bolsa para ir para a China. Tá de Brinks, que louco, velho. Eu morei na China, é, na época eu tava bem perdida, não sabia o que fazer, é, mas a única certeza que eu tinha era que eu queria aprender inglês. Sim. E aí, é, na época eu fazia engenharia, assim... <risos> Nada a ver comigo. Sim. Não que não tem nada a ver, porque eu acho isso muito legal da construção. Na época eu queria até me especializar em ponte. Caramba, já tava? Já tava naquela, naquela visão e. Por que ponte? Pra conectar lugares. Porém, Sempre foi essa coisa, sabe? Tipo assim, de falar assim, gente, eu acho, eu acho incrível a coisa, tipo assim, de conectar lugares. Uhum. E a ponte é isso, né? Uhum. E aí. Mas mesmo assim também não me via no dia a dia e tal. Me candidatei para a bolsa da faculdade e me candidatei para ir para Budapeste. Uhum. E eu não passei. Aí eu. Aí me deram a opção, eles me ligaram e falaram assim: Ei, Luísa, é, você candidatou para Budapeste, mas você não passou, você tem a opção de ir para Portugal. Uhum. Aí eu falei: Ah, legal, mas meu primeiro intuito era aprender inglês e tal. Aí eles: Ah, tem outra opção aqui. Hum. Aí eu aonde? Eles Macau. Aí eu, Macau, Sim. onde que Você Macau? Macau? Eu nem sabia. Né? Ah, fala, fala nada. <risos> fala nada. Sou é amigo. colonizado, realmente, por Portugal. As ruas têm, assim, os caracteres. Aí embaixo, Rua da Alegria. Ah, que tal. <risos> Rua <cara>. da Saudade. <risos> mas assim, não tem um que fala português. Eles falam cantonês lá. Cantonês, entendi. E aí. Eles me deram a opção de ir pra Macau, eu nem sabia que era Macau, eu falei, Macau, onde que é Macau? Eles falaram na China, eu falei, eu vou pra China. E a minha ah. mãe até, esse dia foi me enganada, porque minha mãe tava do meu lado, ela ficava assim, China? Que? Como você vai pra China? Eu, é, vou pra China. Como, e como foi é é pra China. Bom, oh, então, Macau é diferente, né, porque Sim. é cidade-estado. Hum. Então é bem diferente da China Quando eu realmente, depois que eu estava morando em Macau Eu dei uma volta pela China fui para Xangai, Guangzhou, Zhangzhou e Zangisblus Todos esses nomes É muito diferente hum. É muito diferente Mas, assim, eu sinto que eu morei numa cidade realmente super capitalista é, Inclusive Macau é igual a Las Vegas Que louco Tem os mesmos é cassinos Tipo Venetian, Paris e etc Que são iguais os de Las Vegas É a eu mesma sei. rede Mesma rede então, tipo assim, Macau é só cassino. Hum. Só cassino. E lá eu conheci os melhores portugueses que eu podia conhecer na vida, hum. no meu intercâmbio. E depois de lá, eu tava naquela coisa de não saber ainda. Não tinha ainda o intuito de querer estar mais na China. Porque meu inglês saiu do menos três foi pro zero. Vixe. O mandarino ia evoluir porque ele falavam cantonês. Uhum e fiquei assim ai ah, também eu quero voltar pro Brasil e tal a Austrália tava do lado hum. aí eu fiz uma tour ali na Ásia e fui para Austrália ah que massa e aí eu morei na Austrália quase quatro anos nossa você rodou hein mano foi um pouquinho <risos> ali na Ásia conheci tudo e nesses quatro anos na Austrália Sim. também pude viajar muito vim para Europa conheci Nova Zelândia fiz a Ásia de novo Uhum. E morando na Austrália, no meu dia a dia, trabalhando, é, lá eu trabalhava em obra, uhum. que era uma coisa super para dinheiro, vinha uma necessidade de arte assim, sabe? Tipo, dentro de mim que eu ficava assim, gente, não é possível... cadê? Cadê essas pessoas? Onde estão? E tem muito. Tem muito, tem muita gente. Mas aí toca em casa, toca no, no churrasco dos amigos, toca uhum. na praia. É, não só a música, né? Mas tipo assim, as pinturas também. Tem gente que pinta, tem gente que faz artesanato, tem gente que faz é, joias e etc. Uhum. Mas tudo é aquela coisa muito escondida. E eu também não tinha muito. uma confiança em mim. Uhum. Pra eu olhar e falar assim: nossa, eu vou fazer. Eu vou pegar e vou fazer. Então essa, essa, essa vontade de fazer alguma coisa acontecer começou aí. Deu olhar claro. isso na Austrália. Na Austrália. Na Austrália, porque era uma sede que eu tinha, que eu ficava assim, ai ah, que saudade de BH, que saudade do Brasil. Não só BH, mas tipo assim, hum. Rio, São Paulo. Qualquer lugar, no Brasil, né? Tipo assim, qualquer lugar do Brasil que você vai, sempre tem um boteco, alguém com um violão, ou tem gente pintando, tem gente recitando poesia, tem gente dançando. E eu olhava assim, eu ficava assim, gente, precisa de um lugar desse, precisa de um lugar desse. Então, o projeto Cantito começou aí, não tinha esse nome, na verdade não tinha nome nenhum. Essa é uma ideia. Era uma ideia... E que eu sempre conversava com os meus amigos... E assim... Nossa, precisava ter alguma coisa assim, né? Nossa, podia precisava ter alguém fazendo, né? Uhum. Mas eu também olhava e ficava assim... Ah, vai ser eu que vou fazer. Uhum. Aí nisso... É, o meu visto lá estava acabando... E a minha vontade era estar lá... Eu não queria ir embora. Uhum. Mas eu tinha a possibilidade de pegar o passaporte italiano. Então... E desde que eu tinha ido para a China... Eu não tinha voltado para o Brasil. Uhum. Eu fiquei... Quase cinco anos fora ah, do Brasil. Nossa. Porque eu ficava assim: ah, vou pro Brasil ou vou pra Nova Zelândia? Ah, vou pro Brasil ou vou pra Ásia? Sim. Vou pro Brasil ou pra Europa? Então, tipo assim, minha vontade era conhecer o mundo. Sim. E, plano perfeito. Acabando o visto, vou pro Brasil, faço umas férias, vou pra Itália, pego o passaporte e volto pra Austrália como work holiday que é um outro tipo de visto. Sim. Plantava lindo, nossa, plantava lindo. Cheguei no Brasil, passa um mês. Pandemia. <risos> ah, foi naquela época. Pandemia, sim. fiquei presa no Brasil por nove meses. Não conseguiu sair. Não consegui sair, aí eu tava sem visto na Austrália e sem o passaporte. Hum, tempo para o... dar um step back. Exato, e foi <risos> ótimo, tipo assim, eu estava no melhor lugar que eu poderia estar na vida, Sim, tá, na época, vida. porque eu estava na casa da minha mãe, Sim. junto com meu irmão, perto de todo mundo. Uhum. Então claro que eu não podia também ver todo mundo, e isso foi muito estranho pra mim, porque eu ficava assim, gente, faz quase cinco anos que eu não venho pra cá, uhum. eu vim e não posso ver ninguém, eu me senti um fantasma assim por um tempo, sabe, até aceitar Sim. a situação de olhar e falar assim, gente, o que que tá acontecendo na minha vida? O que, que é isso? <risos> <risos> vida, o que que você quer? <risos> E aí foi acontecendo, eu até abri uma, uma marca de cheesecake, porque eu não consigo parar <risos> Comecei a fazer cheesecake, oh, sabe? Um Comecei a fazer cheesecake, aí eu abri essa marca com meu irmão, chamava Jelly. Uhum. Pra fazer alguma coisa, e era Sim. até uma desculpa, assim, de meus amigos que compravam, né? Eu falava, hum, eu vou matar sua casa. Vou, falar um <risos> vou entregar a jelly. E aí surgiu a possibilidade de ir, depois de nove meses, abrir Europa. Hum. Abriu a Inglaterra. Sim. Pra turista brasileiro. Eu falei, ah, nossa, é agora, agora! É agora. Eu fiz quarentena na Inglaterra, fui pra Itália e tal. Aí lá peguei. Encontrei, conheci a Karina. Hum. E a Karina já morava aqui. E eu fiquei, e Eu só sabia que eu precisava do passaporte. E Sim. eu não sabia pra onde que eu ia. Eu pensei pros Estados Unidos, pensei pro Canadá. E a Europa não tava muito assim. Hum. E ela vamos pra W, vamos pra W, vamos pra W. E aí nisso tinha um amigo meu, que eu conheci na Austrália, morei com ele lá e já tava aqui. Hum. E aí eu falei, e aí, Rafa, o que, que você acha? Ele vem vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Peguei o passaporte e vim. E com a coisa também, eu acho, que de reconectar mais ainda com a minha família, ter ali a quarentena de nove meses morando com a minha mãe, assim, era... passe... de tipo, passatempo, ah, vamos tocar? ai mãe, me dá uma aula aqui? Hum. sei o quê, então comecei a... improve myself em relação à música de novo, sim. e que isso me deu mais confiança. Uhum. Na coisa de, tipo assim, eu sei tocar, eu sei cantar, eu vou fazer as coisas. sim e aí eu vim pra Dublin com esse objetivo de falar assim, quer saber, velho, eu vou, eu vou fazer as coisas. Sim. Mas também. Não fiz muita. <risos> Comecei a conhecer as pessoas e vi o tanto que as pessoas aqui são artistas. Tanto que as pessoas Sim. precisam de espaço. E não é só aqui, né? Tipo assim, igual a mesma sensação eu tinha na Austrália Sim. e qualquer lugar da Ásia que eu fui, Nova Zelândia, etc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 Tinha me ligado, sabe? Pô, vai ter espaço pra Sara de, de recitar? Uhum. Eu falei, gente, vai. vai pode vai, Pode. Cabe também, sabe? Então, tipo assim, isso é muito legal. Porque é uma coisa que eu só abri o um espaço e as pessoas vêm em mim. E eu sou muito grata. Ao Pedrinho, que me deu a oportunidade. Uhum. Ao James e o Martin, que também... Gente, eles me dão uma liberdade de tudo que eu quero falar, assim, ô, oh, Martin eu posso tirar todas as pinturas que já estão aqui? Ele, pode, Luísa, pode tirar tudo. Eu, sério? Ele, sério. Eu, então tá, posso tirar tudo que ele pode, posso fazer desse jeito? Que ele pode. Posso colocar um grafite lá fora? Que ele pode. Então, assim, que é verdade. incrível esse suporte também, sabe? deles eles né? me darem essa liberdade de criação e de fazer realmente cada vez caber mais pessoas e caber uhum. mais tipos de arte, sabe e cada um tem uma coisinha diferente e nenhum tem que ser igual ao último Sim. tipo assim teve um que não teve flash -tátua. e muita gente fala ah, não vai ter flash eu não <risos> dessa vez essa. vai ter uma pessoa fazendo roupa ao vivo Sim. que foi a vez que a lua foi que ela começou ah, que ela estava fazendo confecção de roupa que para mim tudo é uhum. tudo tudo é arte. Sim. Aí no último teve a maquiagem, uhum. sabe? Uhum. Tipo assim, pouco a pouco. Então, tipo, são pequenas coisas que a gente vai implementando e que eu espero que cada vez mais, da sabe? Hora. E tem muita gente que chega pra mim e fala assim, ah, você precisa arranjar um lugar maior. E eu não acho. Eu acho que é uma experiência, sabe? Uhum. Que as pessoas vão ali, elas têm que se sentir à vontade, elas têm que sentir realmente que elas estão ali, não é pra... não um rolê. Uhum. É uma experiência. Então, experiência cultural, é uma né? experiência cultural. Uma experiência cultural. Então louco. eu sinto muito que é ilimitado mesmo, uhum. hoje em dia. tipo Claro que, quem sabe, vira um festival. Sim, <risos> dá pra fazer algo sazonal. Assim, Exato, né? uma coisa maior e tal, uhum. nananana, específicos, mas eu sinto muito que o que eu quero passar ali é uma experiência ah, cultural. Ah, eu, sou experi... eu sou a prova que eu tive uma experiência cultural Você teve? Que ah, ia... que da hora <risos> mesmo Que bom, eu as fico pessoas, muito feliz As pessoas, as coisas, tudo tipo... Muito especial, achei Ai, que bom, eu fico muito feliz, muito tá. mesmo porque Muito obrigado essa por iniciar isso aí tudo. Ai, eu fico feliz uhum. E é graças a todo mundo, né? Porque eu, tipo assim, inicialmente eu faço sozinho, Mas se não tivesse o Sim. suporte de todo mundo ali Realmente a vontade de querer estar tá fazendo a cena Ia ser eu e o violão... Sim. e não é eu. E te, eu acho que tava tendo uma vontade da galera de ter um espaço mesmo assim, né? Porque acho que é mais, mais ou menos a galera é da mesma idade, assim, entre 25 a 35... Super, Até principalmente a... as pessoas que já moram aqui há muito tempo. sim Tipo assim, as pessoas que já estão fora do Brasil há muito tempo, e ao mesmo tempo as pessoas que estão há pouco tempo ficam tipo assim... Ai, que bom, o que está acontecendo? Porque eu acho que isso é um... é um carinho, assim, uhum. sabe? É tão difícil, né? tá longe é tão difícil Sim. tá tendo que viver a experiência ao mesmo tempo tão gratificante Sim, tá, tá podendo viver isso então eu acho que é uma coisa muito porque aqui a gente não desvalorizando a cena tipo eletrônico sertanejo pagode reggae etc mas são coisas específicas uhum. e que as pessoas já tem uma carga e uma bagagem para estarem ali, né, naquele palco e tal. Uhum. Então quem toca em casa fala assim, não, não quero fazer um repertório. Uhum. Não, ou até as pessoas que já querem, mas não tem um espaço, então assim, é mas eu sinto que é um network, uhum. é, um, é vitrine, é um, é um projeto vitrine para as pessoas mostrarem uhum. e que talvez seja só uma experiência, mas talvez isso pode, o que pode ser <risos> é infinito. Total. Então é muito uhum. o que eu acredito, sabe? Tipo assim, é valorizar do pequeno ao grande. Total, Pode é ser isso. tudo, cabe todo mundo. Então muito é muito louco. isso o que eu quero, sabe? O que eu gostaria que as pessoas se sentissem, assim, sabe? Essa coragem de olhar e falar assim, não, bora. Vamos <risos> fazer isso mesmo. Vamos. E fico muito feliz, assim, com todos os feedbacks, todas as pessoas que vêm depois, assim, falando. É o que me dá força para continuar. É, né? Tá, tá no caminho certo. É... <risos> e, e sonhando grande mesmo, o que eu quero mesmo daqui a pouco é... que o cantito vire mundial. Faz Sim. em outros países é. também. Ano então. que vem o, o objetivo, o projeto é levar para Lisboa, ah, depois levar para Amsterdã, levar para Berlim, tipo assim, ter cantito, hoje em dia é cantito.dublin, uhum. mas ano depois que vem vai tempo. ter cantito Lisboa, vai ter cantito Amsterdã, tipo assim, eu espero, porque sim. todo lugar tem, precisa disso. Sim. Mesmo a cena já sendo muito cultural, eu acho que tem espaço, para mostrar mais uhum. então ter essa abertura aí eu acho que é o caminho muito foda Na hora é o caminho é isso aí <risos> pode ser eu te pergunto tá. eu queria saber quando vai ser a próxima festa para quem assistir esse vídeo aí é a próxima é dia 29 e vamos que vamos começa às 6 horas da tarde vai até às 11 terça-feira como sempre tercinha pra... Quebrar a semana, na hora que você vê já é quase sexta. <risos> e vamos que vamos, daqui a pouco, cante pelo mundo. <risos> Obrigada. Tire Tira as construções da minha praia, não consigo respirar, as meninas de minissaia, não consegue respirar, especulação mobiliária.